Oi, gente, tudo bem? <risos> Mais uma live, né? Eu falei pra vocês que ia ser bem pancadão mesmo, viu? Live todos os dias, de segunda a sexta-feira, no mês de julho, tá? Então, todo dia a gente tem um convidado aqui super especial pra poder conversar com vocês, pra poder passar um pouco da experiência né? que, que esse profissional tem. Nós já recebemos uma psicóloga, nós recebemos é, uma profissional de decoração criativa, nós já falamos com uma terapeuta, nós falamos com várias pessoas. falamos também com uma diretora da Mary Kay e ainda tem muito mais pessoas para a gente conversar. A gente conversou também com o Anderson, que passou uma baita aula também de... Finanças, né? Mas hoje nós vamos falar sobre finanças também. O nosso convidado é o Gilberto Cunha. O Gilberto Cunha, ele é gerente financeiro de uma grande indústria e é também consultor financeiro. Ele já tá aqui na live e eu já vou chamar ele. Aguenta aí, Dudu, que eu já chamo você. <risos> é, eu chamo ele de Dudu, porque nós somos amigos já há alguns anos é, acho que uns 15 anos, mais ou menos isso. <risos> então, eu chamo ele de Dudu. É, o Dudu, ele tem um baita conhecimento aí na área financeira, inclusive trabalha com consultoria para empresários, para empreendedores, e o foco dele é finanças e também a questão de... de como que eu posso dizer? de controle financeiro. Então ele tem, ele tem um, um umas planilhas lá de do Excel que ele mesmo fez que são, gente, são maravilhosas assim, para você poder para você poder organizar toda a sua vida financeira aí. Então, antes de eu chamar o Dudu, eu vou pedir para vocês não saiam daí, fiquem aí até o final, porque vai ser uma conversa bem bacana, bem legal mesmo, vai ser bem esclarecedora. Eu vou deixar o meu, o meu Instagram aberto no computador, porque aí fica mais fácil para eu conseguir ver as perguntas de vocês e também responder, né? E outra coisa que eu quero muito pedir ajuda de vocês. Clica no aviãozinho ali e manda essa live pros amigos de vocês. Por que que eu sempre peço isso? Porque ajuda, porque o Instagram, ele entende que... Esse trabalho que eu estou fazendo é relevante, ele vai mandar para mais pessoas e é importante que outras pessoas vejam também, porque essas lives, elas têm uma razão de existir, né? Ela se chama Varal de Ideias, que é o projeto que eu criei para poder levar conhecimento e experiência para os empreendedores que estão em casa ou para aquelas pessoas que ainda não empreendem, mas querem empreender. Por isso que eu peço para vocês divulgar essa live, é muito importante que vocês divulguem, tá? Eu vou chamar agora o Dudu, deixa eu ver aqui, deixa eu achar ele. Deixa eu achar aqui. Gente, vamos esperar o Dudu agora responder. Estou aguardando. Oi Marcelo, seja bem-vindo. Cris, seja bem-vinda. Kendi, Jefferson, deixa eu ver quem mais. Eu não consigo agora rolar a tela, porque senão ele ele me trava tudo aqui. Dalmon, acho que é Dalmolina, Dal, Dal Molina, seja bem-vinda. Dudu, aceita a tá live aí, meu filho, que eu já mandei. Já mandei o convite para você. Tô esperando ele aceitar, gente. Sejam bem-vindos, tá? Vocês que estão aí. Não saiam daí, porque realmente vai ser bem legal. É... Deixa eu ver, Dudu. Faz assim, ó. Manda... Manda o convite pra mim de novo. Teve uma hora que... É... É... Clica naquelas duas bolinhas ali de baixo, não sei se aparece pra você. Ó, eu mandei. É para é aparecer algum pontinho vermelho aí, em algum lugar, clica nele que daí você aceita a live. Eu mandei, vamos esperar o Dudu entrar agora. Oi Carol, seja bem-vinda. André, seja bem-vindo. Fica aí com a gente, tá? Porque vai estar tá bem legal. Achou, Dudu? Não achou ainda? Ó, faz assim. Ah, aí estou. Agora foi. Agora acho que vai. E tá meio lento também a conexão, né? Então ele demora um pouquinho para mandar ali o convite, demora um pouquinho para aceitar, mas é assim mesmo, né? Como disse a minha amiga Darlene da, da live de ontem, a gente é um pouco refém né, das operadoras de, de internet aqui no Brasil, uma pior do que a outra, na verdade. Oi, Adriane, seja bem-vinda. Ô, Dudu, já mandei o convite aí pra você. Não achou ainda? Deixa eu ver aqui. Ué? tá dizendo tá dizendo eu mandei novamente Dudu mas está dizendo aqui que você não pode participar veja lá se você se você achou o, o convite ou se não tenta fazer tenta entrar você numa live no Instagram que aí eu entro na tua live se a gente não conseguir por aqui Veja lá se foi. Oi, Rafael, seja bem-vindo, que a gente está se batendo aqui para o Dudu conseguir entrar nessa live. Deu certo, Dudu? Oi, Sheila. Você não está me respondendo, Dudu Eu mandei o convite de novo Oi, Evi, tudo bem? Gente do céu Cheio de gente aqui A gente não está conseguindo inserir o Dudu na conversa <risos> Pede ajuda lá para ajuda, Dudu. Que estranho. O convite foi. Gente, eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar essa live, porque senão a gente vai perder tempo, Daí o Dudu não vai ter tanto tempo assim pra, pra gente conversar. Dudu, eu vou encerrar a live e daí eu vou abrir de novo, mas antes eu vou dar uma ligadinha pra você pra gente ajustar, tá bom? Só um pouquinho, gente, não saiam daí, tá? Voltem a hora que eu entrar aqui de novo, porque vai ser um baita de um bate-papo, tá? Não foi fiasco não, Dudu, acontece.